Olá, o tema de hoje é escravidão, trabalhadores que são explorados na cidade ou no campo e quem conhece muito bem essa realidade aqui no país e tem defendido os direitos humanos há muitos anos, há pelo menos 20 anos e até já recebeu prêmios por essa luta é o Frei Xavier Plaçat, da Pastoral da Terra, que a gente recebe e agradece pela presença. Obrigada. Obrigado. O senhor tem uma história de vida bem longa, veio da França, e ficou aqui no Brasil, está aqui no Brasil há um certo tempo. O que fez com que o senhor viesse para o Brasil e defender causas tão emergentes? Direitos humanos e o combate né, ao trabalho escravo? Bom, acontece que eu conheci quando eu vivia na França um refugiado político no Brasil, uma vítima da tortura do regime militar. O nome dele é Tito de Alencar. Ele era o Prado Dominicano, ele tinha quatro anos mais que eu e, na época, quando ele chegou, era 1971, parece, ele chegou expulso do Brasil em troca do embaixador da Suíça, sequestrado para conseguir a libertação de outros 70 presos políticos. Ele tinha sido torturado de forma bárbara, e, na sequência, na França, a vida dele foi uma tentativa de se reconstruir, uma tentativa que, que não deu certo. Nós nos tornamos amigos a partir do momento em que ele veio viver, conviver na mesma comunidade, onde ele, dominicano, eu também, frade dominicano, ambos em situação de formação, de estudo, Uh, nós fizemos amizade eu tentei me, uh, entender o que poderia ajudar eles a, a refazer e não conseguimos a, a quebra a, a, a, a vida dele tinha sido partida né? e um dia ele cometeu o suicídio e nove anos depois o suicídio foi em 74 quando em 83 Uh, a família, a igreja do Brasil pediram para que uh, ele voltasse ao Brasil como sinal de reconquista uh, do protagonismo do povo contra um regime militar que estava fadada a desaparecer, a desmoronar. Né? E aí foi nessas circunstâncias que eu cheguei em São Paulo em março de 83 e na sequência eu resolvi ir conhecer o trabalho que fazia a Comissão Pastoral da Terra, incipiente ainda, no atual Tocantins, onde um outro frade dominicano, advogado, Henri-Bio Rande Rosier, havia iniciado poucos anos antes o trabalho. Eu segui os passos dele, até o Bico do Papagaio, encontrei-me com eh, comunidades em conflito, poceiros, eh, vilarejos incendiados, despejos, um sofrimento difícil de, de imaginar e uma tentativa por parte de, desses agentes, de pastoral, de, desses advogados, de tentar fazer prevalecer o direito e a justiça. Essa luta deles me, me impactou tanto que eu resolvi deixar meus afazeres da França e em questão de 4, 5 anos me, me, liber, me liberar para vir me colocar à disposição da CPT era para ficar alguns anos e acabei ficando. Agora, o senhor desenvolveu um trabalho muito bonito aqui no Brasil, né? Recebeu vários prêmios por isso. Um deles, o senhor recebeu a medalha Chico Mendes, de resistência em 2006. Lá em 2008, né, o senhor também recebeu outro prêmio, que é o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Tudo isso porque o senhor trabalhou. Né? O que o senhor defendeu tanto para ter esse reconhecimento? Não, na verdade, ao me colocar nesse trabalho da Comissão Pastoral da Terra, a gente se coloca a serviço de um povo sofrido, que é o povo do campo, considerado como de segunda categoria, vítima de várias exações, vários crimes, uma concentração da terra terrível. E aos poucos eu fui descobrindo também, ajudado pelos meus colegas que me antecederam, Uh, quando cheguei, o, o Brasil não havia ainda reconhecido uh, a existência legal do trabalho, existência do trabalho escravo, embora já uh, advertido por várias denúncias, inclusive no plano internacional. E aí uma, uma situação que era muito complicada. Eu mesmo me inteirei dessa situação aqui no Brasil. Não tinha menor noção disso. E meus uh, colegas da Comissão Pastoral da Terra me abriram o, o olho. E nós resolvemos, a partir de um certo momento, constatando que face a essa invisibilidade de um crime perpetrado constantemente, não de forma acidental, uh, era necessário entrar em campanha, de nos mobilizar mais. E por isso, foi ameaçado de morte? Bom... Chegou algum momento uns 15 anos atrás de termos que denunciar vigorosamente um esquema de, de crime organizado tendendo a aliciar trabalhador do Tocantins para os levar em região do sul do Pará na região de São Felipe do Xingu onde corriqueiramente acontecia matança, camuflada em acidentes do trabalho, no desmatamento ilegal de áreas imensas. Então, junto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o auxílio de trabalhadores corajoso que eh, foram informando informando dessa situação, nós denunciamos à Procuradoria Geral da República. Isso desencadeou um processo de, de, de vingança da parte daqueles que eram visados, né, que eram visados por mandado de prisão, inclusive. E durante, vamos dizer, um tom de dois, dois anos, nós tivemos que tomar precauções. Agora, no Brasil, o trabalho escravo ele não foi erradicado. Na opinião do senhor, o que, que falta para que isso aconteça? Bom, faltava inicialmente reconhecer que existe. Reconhecemos em 95, Fernando Henrique. Iniciou-se, a partir daí, um caminho virtuoso, que foi consolidado em 2003 com o presidente Lula, na construção de uma política nacional de combate ao trabalho escravo, que tem um tripé embasando ela, uma definição clara do que é trabalho escravo. E essa definição é avançada e considerado piloto por parte das organizações internacionais. Um grupo móvel de fiscalização destinado a debuscar o trabalho escravo e libertar os trabalhadores. E terceiro, uma lista suja que dá transparência a esse sistema e avisa a sociedade, o mercado, a todos. Gente, saiba com quem você está começando, consumindo, comprando, vendendo. Uh, a dose de risco é grande que haja trabalho escravo e que você se torne cúmplice. Esses três instrumentos deram, por sua vez, a possibilidade de criar outros instrumentos que se consolidaram num plano nacional de erradicação do trabalho escravo, num pacto de empresas contra o trabalho escravo, em várias ações de prevenção, de repressão e de tentativa de mudar a situação real na qual eh, graça o trabalho escravo, o aliciamento, a migração forçada. Agora o senhor chegou a produzir um filme que fala muito bem, retrata eh, a questão da importância de se banir a questão da escravidão é isso. Sim, nos anos de 2006, 7, nós tivemos que levar de novo o governo brasileiro a se explicar perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre uma questão simples: por que não conseguimos erradicar o trabalho escravo? E para ajudar ao, ao diálogo, nós produzimos um filme que basicamente é formato, feito de entrevista de trabalhadores. Encontrado em nosso dia a dia de Comissão Pastoral da Terra, que recolhemos denúncias, recolhemos trabalhadores fugindo de fazenda, etc., contando. E, e simplesmente contar a história deles é uma lição para todos nós. Agora, quando se fala em trabalho escravo, eu queria que o senhor fizesse um resumo. Quando caracteriza que o, aquela pessoa ela está sendo vítima desse tipo de violência? Bom, trabalho escravo é tratar outra pessoa como coisa, não como ser humano. Tratar-la como coisa uh, significa retirar-lhe a dignidade essencial que faz a diferença entre uma pessoa humana e uma coisa, e um animal. Muitos desses trabalhos não chega. Eles não conhecem a palavra escravo inicialmente. Eles não vêm dizer eu sou escravo. Eles vêm dizer ele me trata pior que animal. Por isso eu fugi. E tratar pior que animal, o que é? É negar os direitos básicos, uma água potável, uma alimentação mínima, um alojamento que proteja das intempéries, uma possibilidade de, de cuidar minimamente da saúde, de ser tratado quando se é ferido, de ser protegido contra os riscos do trabalho, de não ter uma jornada exaustiva de trabalho, de não ser obrigado a trabalhar por dívida, sob ameaça sob chantagem. Então isso é, é, é reconhecido no texto da lei, no artigo 149 do Código Penal, que fala quatro elementos básicos para identificar o trabalho escravo. São as condições degradantes de trabalho. Degradar é tirar a dignidade. A jornada exaustiva, o trabalho forçado e a servidão por dívida, que é a forma mais clássica, mas que continua hoje nas oficinas. Onde se explora bolivianos em São Paulo, como nas fazendas do interior do Pará ou do Mato Grosso, onde se comete ao mesmo tempo, geralmente, um crime ambiental e um crime trabalhista, um crime contra a dignidade da pessoa. Nós tivemos a participação do Frei Xavier Passa, ele que é da pastoral da terra. Vai continuar lutando? Vamos continuar lutando. Eu queria até deixar uma mensagem. Eu tenho essa camiseta do da Comissão Pastoral da Terra, da nossa campanha, iniciada em 97, que não tem dia para encerrar, a não ser quando encerra o problema. De olho aberto para não virar escravo. Nós, De nós, de cada um de nós, depende o sucesso dessa erradicação. É uma questão de vigilância. Abrir o olho para que ninguém vire escravo. E sabendo uma situação onde nós temos a suspeita que algo esteja errado, denuncia. Procure o Disque 100, procura a CPT mais próximo do seu local e, e, e conta o que você souber. Será feito de forma sigilosa e talvez você contribuirá para salvar vidas e erradicar essa mancha do Brasil. É, muito obrigada por participar aqui conosco e nós chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista lembrando que você pode rever esse programa quando você quiser. Basta acessar o site do TRT no Youtube o endereço aparece aí na sua tela e aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais e fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia até o próximo programa.